<risos> ah, o senhor está bom? Pai, eu tô vivo, o senhor também. Tá que coisa boa! Onde é que nós encontramos? Aqui em frente ao Nesp. Hum. Em frente ao Unesp. E o outro dia foi em frente o São Vicente. O senhor contou das histórias das fazendas que o senhor trabalhava, da parte rural? Alto, ele não. É. Não, eu estou tô... escutando. É. O senhor está escutando. Não, não, não foi. Ali perto do. Do asilo? Do... É. Uma vez nós conversamos ali, e a outra vez nós conversamos aqui na. Em frente a. O senhor estava descendo, estava é. com a boina. É, daquela vez eu estou lembrando. É. O... Em frente ao un... Nesp aqui nós conversamos, batemos um papo. Isso. O senhor ainda falou daqueles andaimes ali que... Isso. que. Tinha muita coisa. É. Mas o senhor não falou mesmo que era. Eu fui vereador, hum, né? É. Fui vereador. Eu fui vereador aqui tempo na. No tempo do Maurício? Maurício Sandoval. É, eu lembro. Eu sou é, constituinte municipal. <risos> <risos> na época era constituição municipal. Ô, Zé, e a luta? É. E a luta, tá boa? A luta tá, tá. Agora eu tô meio parado, sabe? Tô com 92 anos. <risos> e minha patroa faz sete anos que ela está na cadeia de roda Aí eu fico em roda dela, quieta. Quantos Tembo anos casado? É? Quantos anos casado, senhor? É... Já conta. Sessenta e... Sessenta e sete, parece. Ah, então... Oh, 1955. 1955. É. E, e como que é o nome dela? Como? Hum. O nome dela, da esposa do A, senhor? Nome da Maria Dorote de Freitas. O, o senhor, é, ela é parente desse senhor Antônio de Freitas, Abélio de Freitas? É, pra, é, é um parentesco assim, mais longe. O Amélio de Freitas, Antônio de Freitas, eu conheci eles, já morreu todos, né? Do lado de lá do, do, do Corgo. Isso. Perto do doutor Miguel Diniz ali. É. Então. <risos> o senhor não quer apiar? Bom, ah, e por causa da cadeira de roda, é, é, dá, é? Dá, dá, dá, fica difícil para mim. Eu quero uma hora vim cá de dia para bater um papo uhum. o senhor, para a gente guardar um pouco de história do é. senhor. O senhor tá com a voz o senhor, boa. O senhor gosta das histórias. Eu gosto dessas histórias bonitas. É. O senhor contado <risos> da, da Irmandade do senhor. Então, eu tô com Não estou ainda. Falta pouco dois, três meses. <risos> eu faço 92. 92? É, sou 31. Os irmãos do os senhor. Os 31. Quem são os irmãos do senhor? Meu, meus irmãos. <coughs> Nós éramos dez irmãos, sabe? É, cinco homens cinco mulheres. Então agora nós está restando só duas mulheres e eu. Sete já fui. O nome deles, como é que é o nome deles? Vamos ver se o, o nome senhor... O tinha um que chamava Maurício. Maurício. Isso. O outro... Fábio. Zona. No outro... Tomás... E o José. Hum? E o José. O José. É. Terutinho. É. Então... E a e... mulher... A mais velha era Maria Aparecida. Ela morreu também. A segunda era Ana Rodrigues. A terceira era Mônica, <risos> a quarta que está viva é Margarida, e a quinta que está viva também é Maria de Fátima. Maria de O senhor José, hum. o pai do senhor, como que chamava? Era... Aurelino Rodrigues de Freitas. E a mãe? A mãe era Ernestina Tavares. Então Então, de Claraval. Tavares aqui de Claraval, Patrocínio. Claraval, é. E Biraci. E Biraci. E algum daqui que era parente também. Né? O senhor nasceu aonde? Eu nasci no, na fazenda. Naquele tempo eu nasci, em 1931, o povo morava quase tudo na roça. Eu vim aqui na, na, na Franca, eu devia ter uns oito, nove anos. Não conhecia cidade nenhuma, perto de Claraval. Eu não, não tempo desse tamanho. Claraval era... Então o senhor lembra quando eles construíram a igreja lá, o Sim. mosteiro Então naquela igreja eu, eu, eu até trabalhei bastante para isso, sabe? Os padres... Mas de, de, de. Os Carmelitos? Não, é de. Da Espanha? Da Itália. É. Mas é italiano. É italiano. É. Judeias. Mas é, o, senhor o senhor não morou. O senhor não morou em Claraval, não? Canoas, não? Não, moro. Meu, Fui batizado lá, crismado, depois frequentava lá, mas morava na fazenda. A fazenda, né? É, perto era 6 quilômetros da, da fazenda. Eu, meu pai tinha uma fazenda lá. Plantava café, Isso, milho? Até, até milho. Leite? Isso, leite. De cada coisa um pouco. O, o, o senhor falou, falou para mim que o senhor mexeu muito na agricultura, né? Que leite. a vida toda o senhor trabalhou na terra, né? Trabalhei. Trabalhei muito na terra. Ah, ah, Naquele tempo o povo nascia muito na roça, né? Hoje nasce tudo na cidade. Era, na época era parteira, né? Que fazia é, os partos. É, é. É. ainda ainda cansei no tempo de da minha primeira filha e a segunda foi um parceiro aqui daqui Anguilina eu até conheceu, viu falar ela era italiana e ela era formada em enfermagem e isso e fazia eu os partos? Angelina. Angelina? É. Yeah. As duas filhas. O senhor, o senhor sempre morou nessa casa aqui? Como é não. que é? Essa casa tem quantos anos que o senhor essa mora? Essa casa está tá com uns 14 anos, que eu estou aqui nela. E eu morei em diversas casas aí para cima. Meus eu comprei essa casa aqui que era meu irmão. A minha mulher de uma cunhadinha. E ela já estava de idade, dormia doente. E logo faleceu. E... Essa, essa casa que foi demolida aqui, eu tenho foto dela. Ah, de é. quem que era essa eu, casa? Eu... É. Foi de um parente meu. Um livro de Freita. Ele, ele foi.. Ele adora aqui. Olívio Borges. É, lá para uns anos de... quer ver? Em 1940, por aí... 45... O, o senhor chegou a estudar aqui no Champagnat, não, né? Eu? É. Eu estudei no Champagnat dois anos. Dois anos. Primeira e segunda série. Primeira e segunda série. série. É. E naquela época... Meu pai teve um acidente lá na, na, na fazenda e ficou meio coisa e quebrou uma perna. Aí ele falou, você assim, meu filho, agora você vai ter que vir deixar a escola, eu já estava no, no fim do, do ano da escola e vim tocar para mim, me ajudar. Aí eu deixei de estudar, fui para roça e voltei. <risos> Voltei agora depois de, de, de 19 que eu vim aqui para Franca foi em 1970. 1970. É. Então ali no, no Champagnat o senhor estudou com.. O senhor lembra de colega do senhor do é, Champagnat? Eu estudei lá na roça. Né? É. professor, assim, que nem, nem, nem não era professor, nem tinha tipo diploma. Tipo e, tempo usava muito os mais, estudou mais um pouquinho, ser professor na roça. Aproveitar o conhecimento desse, é, para ensinar a, a tabuada e o... Isso. E o... e um pouco de... É. da escrita. É, era muita gente assim, né. A escola rural era, era só uma sala lá que reunia primeiro, segundo, tudo na mesma sala, né? É. Umas, umas cadeirazinhas lá e... É. Aí depois eu, os, os irmãos mais, mais novos, já veio pra cidade, para estudar, e, o e seu... teve um que até formou para advogado. Trabalhou no Banco Brasil... Como que chamava? Yeah. Chama. Como é que ele chama é Tomás tomar eu sou josé o, o senhor é, é o terceiro filho como é que é o quarto filho quarto. o quarto filho né então é o senhor ficou mais ligado com o pai do senhor lá a mãe do senhor judei ah, é. muito o, meu pai só lembra... creio, Quem é que era o irmão do pai do senhor, os tios do senhor? É, tio? Quem é, tio. Tio tinha o Vicente. Vicente Rodrigues, porque meu pai era Rodrigues. Tio Antônio Rodrigues. Tinha Joaquim Rodrigues. O senhor morreu tudo. Mas deixa eu ver. Otávio. Tinha. E as tias, mulheres, ah. irmãs irmã dele. Hum. Irmã do pai do senhor. Irmão, irmão é, isso. É, é, eu estou é, tudo é irmão. Irmão. irmão. É. E as irmãs? A irmã, a irmã tinha Alice, Lídia, Maria, José, oeste mais. Não, era só essas. E da mãe do senhor? Da quem mãe... é? É. Quem é que era o pai dela? Que é o avô do senhor? Não é, o pai. É. dela era João Taveira. João Taveira? É, João Taveira. Esse é, era perto de Birati que ele tinha fazenda. João Taveira. Mulher, a mulher dele, avô, era. Maria Cecília. As mulheres velhas daquela época é quase tudo Maria de Cecília. Cecília, né? Porque... <risos> João e Joaquim é, era comum, né? Era comum. Irmãos da mãe do senhor. Irmãos é, da mãe, né? É, dos Taveira. É. Ela teve só um irmão. E o irmão eu não cheguei a conhecer na de... de novecentos e pouco. Ela era, era... tinha... esse irmão que vi... tinha Floripe... <risos> Floripe... É, Floripe... Leonides... Júlia... É... Deixa eu ler, mãe e irmã... Júlia, é, Maria Marta e Marta... Essas duas, ela, elas eram... Gêmeas. Gêmeas. É, Maria Marta e Marta Maria. <risos> é, eu conheci elas. As elas. tias. No tempo, deu um menino, conheci elas. Aí morreu tudo. Ô, São José, uhum. a vida passa, né? Uhum. Ali era muito difícil, é, né? É era tudo a cavalo. É, e a, vida, a vida da gente é... é... Teve um senhor ali de Claraval, ele morreu pouco tempo, uhum. chamado Inácio. É, é, o é. Isso, conhecido. 94 aqui. anos, 95. Isso, ele, ele morava mora na Rua São Paulo. É, na Rua São Paulo, <risos> logo no início ali. É. Ele, ele contou para mim a história do, do, do avião que caiu hum. ali na, na. aonde que é hoje o. Do Mercadão, né? Que, isso, que era é. o antigo Mercadão. Aquele dia eu, eu, eu quase que eu vi o avião cair, eu tava aqui na cidade. Eu tava na cidade e lá perto escutei o barulho é que né? no da no... ah, estação é, no, é, no, no, no terminal a é, no... Ayrton Senna ali Isso, e de é... primeira era o mercadão né é era o mercadão só tinha aquele mercado né o meu o meu sogro foi verdureiro ali é? e o meu e o avô da minha esposa foi verdureiro ali o Manel Ponce é. Sou Manel Posse aqui debaixo, Toninho Posse, hum. é parei do Aparecido Posse. O Aparecido ele morou ali, ele trabalhou ali no mercado hum. na época do São, é Mateus Garcia, Mateus é, depois teve a Vitamina ali, ele trabalhou ali um tempo e depois foi lá para a Avenida Presidente Vargas. Ei. O senhor conheceu o Franca demais da conta, daquela época o senhor conhecia tudo quase da cidade, né? Então... Os Liporone É, o avião com o Mercadão. Mercadão. Eu tenho <risos> essa história... foi em 1947, por aí afora Eu tenho essa data. É essa data mesmo. É. O, o moço foi fazer uma apresentação para a namorada, né? É. É, eles falavam é, isso, eles falavam, falavam, falaram isso. Ele foi fazer um arrasante é, lá e, e foi, foi fazer um bonito que ficou feito. <risos> é. É. Eu sou. Tem, eu, eu, eu conversei com o doutor Guido Bitarello. Ah, é. Ele lembrava disso, né? Lembrou Guido, disso aí. Né? Guido Guido. Bitarello. Isso, é. Eu e, tinha o Guido também, mas era Bitarello, não. O Guito era que mexia com a eletrônica. É. Ah, não, não é, não é esse da eletrônica não. Hum. Dos Bitarelo ali, o senhor conheceu todos. Sou Hugo Bitarello, Leandro. Era, era o, o Hugo, né? É. Que era tchum, calçado. calçado do Hugo. É. Hb. Hb. Hb. É. Eu sou, eu sou José, mas que bom reenguardar essas histórias do senhor, viu? O que, é. que, que que o senhor lembra assim, com muita Muita emoção Na época da mocidade do senhor O senhor oh, frequentou aqui o senhor Esqueci o nome dele É, Bristol ah, É Era mais moderno ah, é. E durou <risos> pouco tempo também Então Mas é isso aí eu senhor José, muito uhum. obrigado do senhor E eu estou percebendo aqui Que o senhor ainda tem muita coisa bonita Para contar para gente <risos> É bom ter uma conversa, né? É. E o casamento do senhor foi aonde? Foi lá em Claraval? Foi em Claraval. Foi na igreja? <risos> foi na igreja. Aquela igrejinha Eu, de baixo? Ele foi na, na igreja. Lá. O senhor tem foto do, do casamento ou não? É, é? O senhor tem foto? Retrato? Eu tenho. Tem, tem, tem foto. Quer. O senhor lembra foi. então do, do, do, do Nego Plácito? Ah, Nego Plácito. É o Nilson Plácito. Hum. Um... Eu conheci esse povo Deus. tudo. Esse era um... É, tem um... Tem um pessoal ali muito... O senhor conhece, que está vivo, o senhor Jorge Aparecido? Jorge Aparecido. Ele teve, ele teve um supermercado na Avenida, Presidente, é. É, Avenida Brasil. Hum. Ele tem um filho que... Estudou comigo lá, o doutor Regis, advogado. É, que, que, que ele era de, de Claraval. De Claraval. É. Ele foi vereador ali da primeira, a primeira mandato, a primeira Câmara lá e participou. E foi, tio. Ali tinha o, o Natal, né? Uhum. Ele casou com a, com a. A mulher dele é, Isso, é, é. filho, do, filho do, do. Acho que é Joaquim, não sei, Natal. É, é Natal. Gerardo, Gerardo Natal. Geraldo Natal. Geraldo é. Natal. O Joaquim, não, acho que é. O Natal é Geraldo. Restinga. Três ou quatro. Os três irmã, ou quatro. Quarto. Quarto. Quinto. O Geraldo. Geraldo Natal. Ângelo Natal. Este é mais outro. O primeiro prefeito, acho que aqui de Restinga era Natal, não era? Ele foi prefeito é, aqui. É o ano. Em Natal foi, foi prefeito. Em Restinga. Em Claraval. Em Claraval. So... Eu conheço esse povo tudo. Eles é tudo mais novo que eu. <risos> mais novo que eu. Mas, é. Agora que... Oh, foi um prazer. Eu, eu, eu vou ter um contato aí com, com as filhas do senhor e vou publicar isso lá. Não tem problema não, né? Hum. Uh, Opa, é? Colocar isso lá na, na internet. Ah. O senhor falou só, só da família do senhor, isso é uma alegria a idade do senhor, e recordando tanta coisa bonita, é. né, é. aquele claraval ali, é. aquelas pedras eram cortadas, cortadas, talhadas. Tinha, tinha os cortadores, né, Cortador que eles cortavam aquilo, era com broco, e batendo, batendo, furando os buracos de broco desse, assim. Não cortava elas quadradas, elas saíam quadrada, Mas era tudo assim, ó. É, no, na... ponteiro. Batido, é, no ponteiro. Batida, é. Ponteiro com marreta. E tinha, no Caraval tinha uns pardes que encostou com as pedras lá. Conhecia elas também. É. Mas foi muito bom. Ó, oh, um abraço para o senhor. Hum. Uma hora eu quero conversar mais com o senhor para dar bater papo. Mesmo, eu pra... tive agora lá no, em Claraval hum. o José Zé Marcolino. Ah, Zé Mendes Malta. Isso. Ele fez 102 anos. 102, né? 102. Eu conheço ele muito, de muito. É. De Jogador muito. de truco? Isso. Pracinha ali da.. Como Na... é que chama né, é ele praça ali? Praça das Bandeiras. É isso, aí é só um, um truco. É. Mas ele jogou. É tudo de brincadeira. É, tudo de brincadeira. E eu filmei ele jogando truco. Tá vivo. Tá vivo. Segunda-feira eu almocei com ele. Hum. Ele jogando truco. Jogando truco? É. 102 anos. 102. 102. É. É o irmão dele. O Vicente? Vicente Margolino. Eu acho que é mais novo que ele. É. As irmãs dele estavam lá. A Cecília, a. A, a Martinha. Hum. E uma outra, a Candinha. É. As irmãs. Tinha é, cinco as irmãs. Irmã, não Mariana. Não conheci elas, não. Mas eu, os irmãos eu conheci. O Vicente, eu não sei se já morreu. O. Eu sou. Sou Vicente o Sou Zé Marcolino. Ele era famoso da enxada. ele falava que pra ele pegar um eito lá ninguém é. ganhava dele não. É. Trabalhador mesmo. Até Minha 80 vida. e poucos anos. E Ele deixou as terninhas boas, até boas pros filhos, né? Eu sou amigo dos filhos dele. Eu conheço os filhos dele todos. O Oscar? Oscar. O Oscar, o Oscar é. tem a risada dele. Tem o, o, é o Oscar e o... Donizete. Isso, né? Dona a gente, a gente vai esquecendo, né? É. A gente não conversar assim de vez em quando. Assim, quando nós tá conversamos, vai não, não lembra de ninguém. É. Vai recordando e o vai senhor, brotando gente. Você está né? novo em vista de mim? Eu estou com 70. 70? 70 anos. É. é. Mas foi muito bom. Hoje é dia 23. E 9 de abril de 2023. Oh, é. Foi um prazer muito grande. Eu já tô. tô é. como, como que chama as filhas do senhor aqui? As filhas? É. Isalete. Isalete e a outra? A outra mais velha Elizabeth as duas mais, mais velhas. As duas. Bem, bem, bem. É. E, e a neta? É. A neta do senhor. Neta. Essa, ah, que é. tá Aquela é Isadora. Isadora.